Eu tô aqui de novo com mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma sessão de coaching, adivinha com quem? Sim, com vocês! Olha quem tá comigo! <risos> minha boneca! Tem gente que vem aqui em casa fala que ela tem um olhar esquisito. <risos> é, gente, eu tô aqui hoje pra fazer uma sessão de coaching, mas primeiro de tudo eu quero saber se vocês estão gostando do conteúdo, dos vídeos. e Se vocês estiverem gostando, curtam e inscrevam-se no, no meu canal pra vocês receberem tudo. E, assim, a minha ideia hoje de gravar essa sessão é, de coaching é porque muita gente tem curiosidade como que é uma sessão de coaching muitos amigos meus familiares é, curiosos perguntam porque existe sim a dúvida porque aqui no Brasil é o coaching ainda ainda ou meio, porque daqui a uns anos vai ser muito difundido então é normal muita gente tem é, tem dúvida não sabe é, qual a diferença do coaching para terapia para mentoria é, em relação à consultoria então, hoje é, hoje nos próximos vídeos, a minha intenção é fazer sessões mesmo. Sessões com as nossas é, diferentes metodologias e ferramentas. Porque assim, cada sessão, a gente tem um conjunto de, de ferramentas, de perguntas é, com um tal objetivo. Essa primeira sessão vai ser mais ou menos é, uma sessão assim, de curiosidade, realmente, para vocês entenderem como que funciona. É, quais são as perguntas, como elaborar como elaborar uma meta de coaching. Então eu espero que vocês gostem. Quem é você? O que te faz acordar todo dia de manhã? Sim, é muito importante a gente descobrir isso. Qual é a energia? O que te faz levantar da cama? Qual, seu, qual é o seu primeiro pensamento de manhã? Que isso está muito relacionado com o nosso propósito. Por que você acorda de manhã? Acorda e levanta, né? Por que você faz o que faz? Por que você levanta? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você pratica tal esporte? Sim, por que você faz as atividades que você faz? Eu quero que você me diga quais são crenças que você acredita que você tenha que te limitam. Ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Isso é muita felicidade pra mim. Alguma coisa deve estar errada. Tudo que eu faço é errado. Não vai dar certo, não vai dar certo. Gente, eu não sei fazer nada. Meu Deus, eu me dou muito. Meu Deus, eu não sei fazer, falar não, eu não sei falar não, pelo amor de Deus. Nada pode me deter. Então, eu quero saber das suas crenças fortalecedoras. Aquilo que você tem certeza que você vai conseguir fazer. Aquilo que você não precisa nem ficar se explicando, porque no seu íntimo você sabe que você é bom e que aquilo te fortalece. E ao invés de te colocar em tecilho, ela potencializa a sua vida. Quero saber das suas crenças fortificantes. Eu sou muito boa nisso. Não tem ninguém que faça isso melhor do que eu. Eu sou uma pessoa muito generosa, eu sou uma pessoa muito positiva, eu acredito nas minhas qualidades. Eu sou uma pessoa muito centrada, então isso é muito positivo pra mim. Qual é a maior mentira que você conta pra você mesma? Eu quero saber quem estaria no seu velório. Você tem certeza que estariam lá no fim da sua vida? Gente, me conta qual é aquele sonho íntimo pessoal seu que ninguém sabe que ninguém sabe que você nunca confessou pra ninguém porque você acha que ele é impossível e você tem vergonha de falar sobre ele eu quero saber desse sonho tá bom eu vou entender que hoje você não está satisfeito com a sua vida com a forma como você age com as outras pessoas em casa no trabalho relacionamentos mas então como você gostaria de ser qual que é o seu objetivo em dois meses, em um ano, como você quer estar? Quais mudanças você quer ter conquistado em determinado período? Vai, eu tô curiosa! Eu quero saber quais foram os três momentos da sua vida mais lindos, mais emocionantes, empolgantes. Você tá presente aqui, agora? Você realmente tá me escutando e tá processando aquilo que eu tô dizendo? Ou você tá vendo esse vídeo e sua cabeça tá lá na China, ou no seu trabalho, em qualquer lugar? Me conta dos momentos mais tristes da sua vida, é, durante a sua infância, juventude ou fase adulta, que não foram tão bons assim. Se você pudesse voltar no tempo, em algum momento, em alguma situação da sua vida, pra onde você voltaria? E você mudaria alguma coisa ou não? Me conta, tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Ou que você tem vergonha? E por quê? Por que você sente vergonha do seu próprio corpo? Qual é a melhor versão da história que você pode contar? O que incomoda na sua rotina hoje? O que tá te desgastando, o que tá te deixando infeliz? E o que você pode fazer nos próximos sete dias pra tentar melhorar isso? Sim, você pode fazer alguma coisa e essa é a sua atividade de sessão. Eu quero saber que pergunta que eu não fiz nessa sessão que me ajudaria a descobrir mais sobre você, que me ajudaria a entender mais sobre o seu processo de autoconhecimento. Gente, terminamos a sessão de hoje... É, é bem curtinha, viu, porque pra vocês terem uma noção, a sessão de coach ela dura em torno de uma hora e meia para mais, pra mais, porque, tipo, é assunto que não tem fim. Essa sessão foi pra vocês terem uma ideia e ficarem curiosos também pra assistirem as próximas, que aí eu vou fazer perguntas específicas de cada metodologia. Eu sinceramente espero que isso afete positivamente a vida de vocês. Gente, eu, por fim, eu quero deixar um recado pra vocês. É, que como eu sou coach para diversidade, eu acredito que todos os lugares, todos os espaços de comunicação e de interação entre seres humanos, eles precisam ser acessíveis. E hoje em dia, ainda não existe isso. O Brasil está caminhando. Gente, a presença de, de deficientes físicos nos lugares, lugares públicos, lugares de arte, cultura, cinema, né, exposições, teatros... É muito pequena, porque eles não tem como se comunicar. O YouTube também, é, gente. Legendas, vamos trabalhar com legendas nos vídeos, para que mais pessoas é, consigam é, ter acesso a esse conteúdo. Porque isso que é diversidade, isso que é inclusão. Eu deixo meu tchauzinho pra vocês hoje, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu convido vocês pra curtirem e se inscreverem no meu canal pra acompanhar próximas sessões. Tchau, gente! Até a próxima! Uh!